conseguimos fazer grandes fotos com o telemóvel. Aliás, tenho um exemplo, recentemente a minha sobrinha fez anos e telefonaram-me ah, não, não estamos a pensar para oferecer uma câmera e disse, olha, eu ofereço umas aulinhas de fotografia. Não vale a pena oferecer câmeras porque não são as câmeras que vão fazer... Não é a câmera que faz o um fotógrafo, não é? Exatamente, é preciso é aprender como é que se faz as coisas antes de tirar a fotografia olhar bem à volta e tal e depois com o telemóvel às vezes tiram-se grandes fotos. sejam bem-vindos a mais um episódio. Vocês não se livram de nós tão facilmente, é verdade. Porque nós estamos com uma grande vontade de fazer muitos episódios em 2022 e eu acho que temos de dar uma salva de palmas a 2022 porque este será o ano. E já anda a dizer isto desde 2020. Atenção, isto já é... Já está -se a se tornar um bocadinho antiquado, não é? Um bocadinho ultrapassado. Mas este episódio é muito especial. É um episódio que pessoalmente interessa-me bastante porque tem a ver com fotografia, tem a ver com videografia também, vídeos, fotografia. Acho que a nível, a nível visual é das coisas que mais me fascina e encanta. E nós temos aqui dois convidados que vão ainda mais encantar este, esta minha paixão também pela, pela fotografia e pelo vídeo. Uh, temos uh, uma pessoa. Temos duas, mas duas. em particular temos uma pessoa, uma pessoa que começou na arqueologia, mas depois descobriu a fotografia e ficou apaixonadíssima. Ana Marta. E a outra pessoa que estamos cá connosco, e temos várias aqui, mas a outra pessoa que, com quem eu vou falar, começou com a geografia. E também descobriu a fotografia e ficou apaixonado. Nuno Rodrigues. Vocês <risos> não. Geografia e Arqueologia, um bocadinho. Sim, tá, tá, yeah, tá. Tá, tá. tá, Ok, tá ali ligado. Tá um ali ligado. É. é verdade, é verdade. É. É. Muito obrigado por estarem aqui comigo e por terem aceito o convite de estarem aqui. É. Obrigado pelo convite. É. Antes, antes de começar a minha primeira pergunta, eu costumo dizer que é a pergunta relampada. Uh, quero agradecer aos uh, patrocinadores desta temporada. Quero agradecer ao Johnny Walker. Yeah. Uh. Temos o apoio da Johnny Walker, é verdade. O apoio da Tulipa, que nos proporciona todo este ambiente. Agora está um bocadinho mais tropical, não é? Numas ah, temporadas é mais selvagem, noutras temporadas é mais jardim. Acho que agora estamos a temporada está aqui... mais campestre. campestre. Campestre, vamos dizer campestre. <risos> Portanto, mais uma vez, um agradecimento especial à Tulipa. Um agradecimento especial também ao Estúdio 21. Ao Estúdio 21, como sempre, ali, ali muito bem representado. E à Bioforma. Uh, mas temos ali uma pessoa na, uh, na regi, não é? que quer fazer uma pergunta existencial, uma pergunta filosófica. Aquelas uh. perguntas para começar a nos, uh, a, a, a nos perguntarmos de onde viemos e para onde vamos. Francisco. Uh, mais, alto, mais alto, mais alto. Pessoal, vocês dizem GIF ou GIF <risos> GIF ou GIF GIF. GIF. Tive se está... que parar se está... <risos> a minha. GIF a gif, Sim. A gif, É GIF. É GIF. É GIF. E aí, e aí atrás? É GIF ou GIF? GIF. Nem sabia se que se é GIF. gif. gif. Há pessoas a GIF. Há pessoas a dizer pessoa ah. é GIF. Inclusive, a pessoa que criou o GIF diz GIF. Diz que. Pois. Então ele sabe. Olha, já agora, a propósito. Pessoal, como é que dizes? Dizes uh, Gmail ou Gmail? Ui, uh. uh. boa! Vai oh, é difícil. <risos> Eu pessoalmente digo Gmail. Eu também. Gmail. Gmail. Gmail. E já tu também digo Gmail. Gmail. <risos> tu dizes Gmail. Gmail. Vocês <risos> dizem GNR ou O quê? GNR ou Guianier? GNR. É GNR que se diz, não é Gmail. Então, mas, mas pela mesma voz que seria, seria Gmail, pela mesma voz que seria GIF. mas... E poncha regional ou poncha regional? <risos> está. Isto, isto já, está, já estamos indo com um caminho que não sei se queremos ir uh, mas pronto, agora sim a primeira pergunta uh, oficial da de... <risos> para darmos início a este programa, como deve de ser é passamos pelas experiências pioneiras de Niepce pelos processos revolucionários de Daguerre pelo hum. movimento pop do Warhol com as Polaroid pelo inventismo de Georges Méliès Uhum. E o gênio de Stanley Kubrick para selfies do Instagram e danças do TikTok. <risos> Vocês diriam que a fotografia e o vídeo desvirtuaram-se um pouco com as redes sociais? Nuno, não. <risos> uh, muito intensa, muito intensa a ah, pergunta. Uh, se desvirtuaram? Uh, acho que com a massificação de, da fotografia, através especialmente dos telemóveis, uhum. fotografia e vídeo, uh, é óbvio que vão acontecer os, os excessos não é? de, de selfies uhum. e de conteúdos que não têm sentido, ou que, não, que são completamente Vizinhos, vanais, vazios, mas isso tem, é um preço a pagar para, para entre aspas, para toda a gente que tem, que tem acesso a isso. Pá, não vejo como um grande problema a partir do momento depois que há pessoas que se aproveitam disso, aí é se calhar há um, há um problema mas não vejo como algo muito grave, não vão deixar de existir os, os, os Kubricks e, e os grandes realizadores e fotógrafos por causa, por causa disso na minha opinião claro, claro. Claro. Morta. É, eu acho que é um reflexo da nossa sociedade e cada vez estamos mais uh, narcisistas uh, daí as selfies não, já não já não é, deixa de ser importante contar uhum. uma história, é, para mostrar-se, é, eu, eu acho muito triste, eu sou, sou contra as selfies, não completamente, é, também tira às vezes selfies, uhum. ou com o cachorro, ou qualquer Sim. coisa. E as fotografias no espelho? Lá está? Quer, narcisismo. Uh, narcisismo uh, também. Por, por narcisismo. <risos> uh, a do é. Elevador, é um clássico. Ah, do sim, Elvador, sim. A do Elevador. Do Hipoginásio. Oh, yeah. sempre do Elevador. É é e <risos> ainda pior do que as selfies são as Belfies. Uh... As, ah, as okay. Belfies. Uh, uh, uh, uh, Isso uh, é o que? Bad Selfie. Mas pronto, mas essa pronto, pode contar uma história. Não conta. Não. <risos> <risos> temos aqui, Estamos a ser invadidos pelos ovos, é verdade. Temos aqui, oh, temos aqui o regresso dos do ovos à relampada. Isto também merece uma salva de palmas. Quer dizer, salva de palmas aqui com o Copo de Andar Cheers. Saúde. Saúde. Uh, Zoso, o que é que temos aqui? Então, este é o.. Eu sou fã de whisky e acho que há muitas pessoas que não gostam, não gostam de whisky, então trago aqui uma nova forma de, de beber whisky. Whisky, então basicamente adicionei um pouco de. Papai e manga, um pouco mais tropical, oh. dilui com soda para não ficar aquele, aquele forte whisky uhum. e um pouco de hotar, mas para ficar um pouco mais tropical. Uau. Claro. Uau. Uau, parabéns, muito parabéns, está muito bom, está muito, está muito, boa. Boa. Está muito está bom está muito ah, é. e epá, é super suave, super suave, está ali, o whisky <risos> está ali, mas não está tão presente, não é, não é igual só entre que nem narcisista, não, Sim, há, não é um não, whisky, não, whisky não, cola. Não é um whisky, <risos> exato, não, não, não é um whisky que tira <risos> muitas selfies e pelfis. Se não gostam do whisky, ainda não... Sim. Existem dois tipos de pessoas. Então, exato. <risos> Essas pessoas são as mesmas que devem fazer as Belfies? Sim. Provável. Eu estava a contar ontem eu fiz... Uh, estava na Irlanda quando fiz 18 anos. Uhum. E quando no pub descobriram que eu estava a fazer 18 anos tive que provar todos os whiskies oh, wow. e todas as cervejas Acabou bem essa noite Acabou, ainda estou aqui É o que interessa é não, é? é o que interessa Mas dando seguimento continuando, portanto, aquilo é que estavas a dizer sobre as selfies, as selfies o facto de, de, de da sociedade em geral estereotipada, não é estar cada vez mais nós... egocêntrica e narcisista. Sim, é um reflexo disso e, e nós cada vez estamos mais rodeados de imagens é, mas não sabemos ler as imagens existe um analfabetismo da gramática, que eu chamo a gramática da fotografia que é, que é a composição saber ler uma imagem é, e isso é, sim, acho que devíamos todos ter é, aulas de composição pelo menos saber uhum. o que é que cada coisa significa numa imagem para evitar esse, esse narcisismo eu tenho... Tenho andado a discutir muito, batei <risos> muito no narcisismo, é, é que é uma praga, é, é, é pior sim, sim, do sim. que Covid. E isso também evita, se, se, nós, se todos nós estivéssemos, fossemos mais versados, não é, vai estar na, na composição e, e as imagens, como estás a dizer, também... Uh, não andaríamos a correr atrás dos likes, porque existe uma grande corrida atrás dos likes. Uh, existem fotógrafos que se perdem muito nisso. Uh, publicam uma foto, quando a foto não chega àquele determinado número de likes, tiram. já tiram ou, ou já não sentem que a foto era especial. Isso também é, é um grave problema, não acham? Tem que ter toda a vacação de mental de, de, de cada um tá Passa um bocado por aí. Sempre ah, uh, que agora toda a gente é fotógrafa, parece. Não, é? Temos aí não muitos, toda a gente tem câmara. Toda calma. a gente tem câmara. Nem toda a gente percebe, sabe a gramática, toda a gente tem acesso a uma caneta e a um papel, mas não quer dizer que, que sejamos todos escritores. Um, Exatamente. Palmeco, com. Exatamente. Uh, o então, acesso, principalmente com os telemóveis, como eu estava a dizer pá, pá, as pessoas é, acabam por ser uh, fotógrafos, entre aspas porque estão a tirar fotografias, mas não são fotógrafos na essência da palavra e da da da, da, da arte, é? da da super... arte. Uh, agora um, por outro lado, também é ou seja, o facto de toda a gente ter acesso é, é, com, especialmente com os telemóveis acho que também é bom para os fotógrafos porque depois podem ter uh, mais mercado também para trabalhar. Podem se destacar também de, tu, de, de tudo o que existe à volta, não é? Porque, porque há o lado das pessoas que querem ter os likes e mais seguidores e não sei o por só porque são narcisistas, mas depois há o outro lado, uhum. daqueles que precisam desses números para depois poderem pagar contas. É mesmo assim, não é? Para, claro. para poderem receber patrocínios, apoios, etc. Porque têm um número consecutivo e tal, de, de, de seguidores e de likes e dessas coisas todas. Uhum. E estou a falar disto, atenção, eu não sou nada forte, entre aspas, okay. nas redes sociais, que é uma, é uma coisa que eu tenho, tenho que trabalhar ou ter alguém que me ajude nisso, porque tenho a noção que é muito importante, mas se calhar nisso já estou um bocado na geração um bocadinho antes, que é estou mais preocupado com o trabalho do que claro. hoje, o que é que impactos nas redes, redes sociais, não menosprezando a importância disso. O, sim, sempre para... que há, há muitos fotógrafos, e conheço alguns, mais da minha geração, acho que são uma geração abaixo da vossa, não é? Mas uh, uh, são um bocadinho mais novo. Uh, eu conheço muita gente que já compõe a fotografia, uhum. já tira a fotografia a pensar como é que vai estar nas redes sim, sociais. Sim, sim, sim. Ou seja, em vez de tirar uma horizontal, por exemplo, sim, já sim, está sim. a tirar uma vertical, claro, porque claro. vai ficar fixe na story do na Instagram. Story. Yeah. Isso claro, também, claro. de certo modo, castra... Uh, a criatividade do próprio fotógrafo. Na vossa opinião, nenhum telemóvel nunca irá... como é que eu digo? Nunca irá superar uma boa câmera fotográfica. Eu não concordo com isso. Não. É, mesmo. Acho que não interessa uh -huh. a câmera que tu tens. No, uh -huh. que como dizia o Globo claro. Rocha, o que interessa é teres uma ideia na cabeça. Exato. Câmera na mão. É, eu fotografo muito com, com o iPhone e comprei o iPhone por causa da câmera porque... É, tenho a mania das câmaras pesadas e, e é chato andar com uma câmera pesada claro. todos os dias uh, e é uma coisa acessível. Também faço fotografias sem câmaras, existem, uh, fotogramas, uhum. uh, e hoje em dia as câmaras são feitas, pá, já, já estamos num nível, uh, são todas boas, uh, sim, não, sim, não sim. é por aí. Uh, a melhor câmera que tens é aquela que tens na mão. Exato. Eu acho que acho o telemóvel... Uh, seja lá qual é for a tremendo. câmera mas o telemóvel que é o mais comum que toda a gente tem neste momento uhum. não é uh, permite fazer também grandes fotografias e sai de oh. há mesmo fotógrafos só de telemóvel uh, há por exemplo um russo que eu sigo que pá, tira fotos incríveis com o iPhone uh, ou seja desde que as ideias sejam boas se soubermos as bases de luz composição etc pá, conseguimos fazer grandes fotos com o telemóvel aliás tenho um exemplo recentemente a minha sobrinha fez anos, e telefonaram-me, ah, não, não estamos a pensar para oferecer uma câmera, não sei o disse, olha, eu ofereço umas aulinhas de fotografia, não vale a pena oferecer câmaras porque não são as câmaras que vão fazer... Não, não é a câmera é. que faz o fotógrafo, não é? Exatamente, é preciso é aprender co como é que se faz as coisas antes de tirar a fotografia, olhar bem à volta e tal, e depois... Com o telemóvel, às vezes, claro, tiram-se grandes fotos. Claro que sim. Claro que sim. Porque os telemóveis agora têm uma qualidade estrondosa. Sim, e é, é, é incrível ver como, como no, no, em algo tão pequeno conseguimos ter fotografias claro. com imensa qualidade. Um, muito bem. Ana Marta. Marta Ana? Uh, Ana Marta, dizes? qualquer. Okay. Ana, Ana Marta. Ana Marta, Ana Marta. Ana Marta. Ana, Marta. Ana, Marta. <risos> sim, sim. Ana Marta, combina bastante bem, combina bastante bem os dois nomes. Ana Marta, começaste na arqueologia? Exato. como assistente de arqueólogo não é? Sim, aos 16 uh, deixei a ilha e fui estudar arqueologia para o Mar de Canaveses com o Alexandre Brazão que aí uhum. em força na, na arqueologia uh, e aí já comecei com aulas de fotografia depois quando acabei o curso uh, voltei para a Madeira, não havia trabalho na, na altura em arqueologia uh, trabalhei como assistente uh, do Miguel Prestrelo depois do David Francisco e foi aí que percebi que é, estava demasiado no passado e havia algumas coisas para partilhar no presente, uhum. mas depois com o tempo é, volta ao passado, volta ao arquivo e às fotografias é, antigas e aos processos alternativos... Uma pessoa tenta fugir, mas depois <risos> vai lá parar outra vez. Exato, vais parar sempre para passado, não <risos> é? E esse curso... Não, a Arqueologia era uma das coisas que eu queria estudar. Era História, Arqueologia ou Geografia? E foste para a Geografia? Não, foi para Direito. Fui para Direito, <risos> <fui> direito. <risos> tive lá, foi obviamente um, um dos vários erros da minha adolescência, a escolher esse curso, porque pronto... Na altura, <risos> é, faz parte, é o que é. Uh, mas pronto, é tempo, corrigi, e depois quando fui olhar outra vez para Arqueologia, História e Geografia, havia um amigo meu cara na Madeira, que, tava, uh, que é da Madeira, mas que estava lá em Lisboa a estudar Geografia, e fiz uhum. umas perguntas, ele falou-me e entusiasmou-me, olha, foi a melhor coisa que fiz. Porque considero-me ainda também geógrafo, além de fotografia e vídeo, trabalhar com a Também consideras-te geógrafo, um geógrafo, tanto, tanto que no teu Instagram e vi que na descrição, em primeiro gosto a geografia e só depois é que exatamente. está uh, tudo o resto. Exatamente. Eu também que a arqueologia, uhum. mesmo dentro da fotografia, da fotografia que eu exatamente, gosto de fazer, é, aplico a metodologia da arqueologia, olhar para o mapa e exatamente. hoje vou para ali, amanhã eu vou para ali é, e, e acho Combino. que a minha fotografia é muito Arqueológica, pá, é, o registro vernacular, é, por aí. Hum. É, comercial não me faz muita. S -s -s <risos> não é muita minha onda. Certo. Este fascínio <risos> pelo passado e pela história, portanto, é, seja de objetos ou seja de um sítio, de onde é que isto vem? Uh, bons professores de história, obrigada professores, um, e o <risos> Indiana Jones, somos os Jones, Indiana Jones. Jones. E, yeah. um, Acho que a mim influenciou-me bastante, gostava de, das aventuras. Depois fui para a Arqueologia e percebi que não havia pedras ralantes atrás de nós. É, ficávamos sempre mesmo buracos. Não, não, não, não, não dava para correr, pra, pronto, Não havia assim tanta aventura. Claro. É, sim, e tu? Numa casa da Geografia foi... É, pá, os, os temas da Geografia sempre, sempre me atraíram. Pelo, pelo, fazer uma leitura do... Da terra, do, do, daquilo que nos rodeia, quer seja através de pessoas, que é um dos aspectos da geografia, a demografia, uhum. quer seja através de plantas, que é a biogeografia, de geologia, que tal, ou seja, um, um geógrafo tem que ter uma ideia um, quase superficial de todas as áreas, uhum. são pessoas que têm que saber certo. um bocadinho de tudo, mas também nunca aprofundam tanto. Como um arqueólogo, como um, como um arqueólogo, geólogo vai certo. nas rochas, etc. Mas a arqueologia também é multidisciplinar. Também, ou... é, sim, mas. Ou seja, eu, eu fui por esse caminho, por querer ver um bocado de tudo. E depois, quando estava lá, conheci uh, principalmente <coughs> dois colegas, um três, mas houve dois que me influenciaram mais, que já faziam fotografia, uhum. uh, na altura de filme. Uh, e. e Pai, pronto, e começou aí, comecei a experimentar, a fazer uma cheia de campo com eles. E um, eu tenho mais esse contacto, a interessar-me, depois tive a minha primeira câmera, e... Que era foi. uma Pentax. Era uma Pentax. Uma Pentax. Era uma Pentax. <risos> e depois, em 2003, tenho a minha primeira digital, câmera digital, uma Fuji, que aquilo para ligar era assim, eu acho que ainda tenho isso lá para casa, tenho que ver onde é que isso está. Em 2003, portanto, pronto, já vai fazer 20 anos que tive a minha primeira câmera digital. Uau. Vai, ser um, vai ser uma coisa. Uma e essa transição do, do, do analógico para o digital, como é que sentiste na altura? Eu na altura sentia-me o maior. Porque <risos> eu lembro-me de ir ao Arraial dos Lameiros com a câmera, que para essa <risos> altura que eu tive. tive a câmera em agosto. E, e pá, ninguém tinha uma câmera, quase ninguém tinha uma câmera digital. Uhum. Se calhar já tinha, mas tipo, lá no Arraial ninguém tinha, de certeza. E não, <risos> e não havia. Telemóveis, a tirar fotos e não sei o claro, que é. Então, não havia nada disso. Não havia as belfies, não havia. Então, pronto, andava lá, a tirar fotos, bem, as pessoas pousavam, faziam tipo. O, o conceito hoje em dia não é se assim, as pessoas já fisconam e fogem na altura, não. Na altura era então, completamente era tranquilo. As pessoas olhavam para aquilo que é Ah, oh, isto vai ser para relembrar depois ou... <risos> Falar em relembrar depois Se calhar para o um ano, para comemorar os 20 anos Dessa câmera, vou oh, mandar essas fotos Dessa real assim para fora <risos> Eu acho que era uma boa ideia lá, gás, É capaz de encontrarmos pessoas, pessoas conhecidas quando Pá, é Com menos mais 20 kg Ou com, ainda com cabelo <risos> ou... Exato enfim, uh, eu não vou fazer isso, não se, não... se Ana Morte, e tu lembras-te quando é que foi ou como é que foi portanto a transição do analógico? Ainda, yeah. não ainda não a eu ainda Não, um, epá, não eu, eu uso os dois e, e dependendo do trabalho uh, tenho aquele especial carinho pelos processos históricos, a coisa hum. manual. É, mas há trabalhos que, que não pagam o suficiente para estar a fotografar em filme. Claro, claro. Um, os rolos são caros, ou então para revelar ainda mais, os químicos e tudo mais. E faz, faz parte, quer dizer, tu, tu fez a história da, da fotografia e a, essa democratização faz parte da, da, da fotografia. É, é uma evolução, que está sempre a evoluir. Claro. Uh, acho que o próximo passo será 90 Pontos, não é? Qualquer coisa. Neuralink, sei lá. Provavelmente, <risos> é, provavelmente. É pá, acho, acho, acho normal. Nós, nós tivemos, a, a nossa geração teve a, a, a infância analógica e, e a adolescência digital. Uhum. Uhum. Então é normal que ainda haja aquele carinho pela, pelos processos históricos ou claro, filme. exatamente. muito, muito à nostalgia, que é sim. um sentimento muito especial. Então é, bom. Não é É É, bom, bom, é, bom. é muito bom. <risos> uh, ambos estudaram fora e ambos também, uh, portanto, a Ana Marta esteve aqui, uh, esteve fora em Gloucestershire Gloucester. Gloucester. É daquelas coisas que... O nome é assim, assim mas dizemos assim, assim. Gloucester. Gloucester. Estiveste em Gloucester uh, e estudaste em Tomar o Nuno estudou em Lisboa uh -huh, certo? Uh -huh. E depois regressaram à ilha. Uh -huh. Entretanto, o Nuno nasceu em Joanesburgo Correto. Sa Sim. South Africa. É verdade. Lisboa, é verdade. E depois... Vieram para a Madeira, voltaram à Madeira e permanecem cá. Eu ainda o dei que mais que vos eu umas voltas. Eu ainda não quantas voltas? Não, às 16 fui para o Mar de Canavês, uh, que é lá, lá para cima. Uh, estive em Lisboa, estive no Brasil, uh, sim, Inglaterra, uhum. dei umas voltinhas uh, e é a madeira a madeira é casa não é e, e eu acho que eu sempre tive esta coisa de temos que fazer pela nossa terra e pelos nossos é, e é bom ir lá fora e beber o que há lá fora uhum. mas mas temos acho que temos um papel importante principalmente a nossa geração que quase toda do lá fora temos muito para dar e temos muito para fazer é, há sempre aquela ideia da madeira Uh, epá, não se passa nada, não sei o quê, e toda a gente reclama que não se passa nada, tá, hum. passa-se. E passa -se. se não se passa, uh, temos que fazer por isso, claro, né? claro. Que, quando entramos no elevador e a música é má, é a nossa obrigação <risos> fazer música de <do> elevador <risos> <risos> Gostei. <muito, risos> né? é, é, é, é uma boa analogia. É este segmento tem o apoio da bioforma. Olá a todos, o meu nome é Carla, sou nutricionista da Bioforma. Bem-vindos ao Minuto Biofórmula Mais. Já lhe aconteceu ter dúvidas sobre que suplementos são mais adequados para si? Somos bombardeados com tantas opções, com tantas opiniões e as dúvidas podem surgir. Nas lojas da Bioforma, tem acesso a um serviço que permite a personalização do seu plano. O Bioformula Mais é um serviço exclusivo das lojas Bioforma, em que terá acesso a um plano 100% personalizado, de acordo com as suas preferências, de acordo com as suas necessidades, em que para além do plano, terá ajuda para escolher os produtos que são mais adequados para si. Este serviço permite ainda um acompanhamento constante, que vai muito além da sua consulta. nas sexto lá em Joanesburgo, como estava a dizer mas cresceste na Madeira sim, sim, vim para cá com 4, 4 anos ou seja, não me lembro nada desse, uhum. de, dessa fase em que vivi na África do Sul um, depois cresci cá e depois aos 18 vou para Lisboa depois há essa falha que, que, que, que a questão do, do curso de direto portanto vem cá outra vez só para fazer uhum. exames, aqueles exames nacionais para, para entrar outra vez em geografia e depois de acabar o curso lá, ainda trabalha em Lisboa e, e começa a, a trabalhar, atenção, na área da geografia, numa empresa oh, okay. lá em Almada. Depois há é, aquela, aquela crise de 2000, 2008, em que Portugal é bate em 2010, mais forte. Uhum. Que, já, há aquela onda que já sabíamos que vinha, mas que em 2009 estava tudo bem, não é? Sócrates, para correr tudo fixe e depois não vai. Isso é a história de Portugal, não é? Exatamente. É chega depois, no depois antes mais chega tarde. Depois. E ainda então, mais na tarde, Madeira. Agora, sim, ainda mas... continua a ser em algumas coisas, mas antes então era sim. impressionante. Era um filme que no cinema nos Estados Eish. Unidos, dois anos depois chegava aqui. <risos> Enfim. Uh, mas depois eu venho para Madeira por causa dessa crise, eu fiquei sem o trabalho. Uh, quer dizer, não é que eu é que despedi porque as, as condições não eram fixe, vim Sim. para Madeira. E vim no Armas. No Armas? Vim no Armas com o meu carro. Tínhamos soldados do Armas. Tinha um polo cheio, com, com nove anos. Foram nove anos lá em Lisboa, tipo com nove anos de vida dentro do carro. Venho com o Armas, chego aqui. Opa, e era suposto deixar aqui as minhas coisas todas e ia entrar num programa que era o Eurodiceia. Que havia, que era. Não me lembro agora quem é que organizava isso, mas entretanto, com a Troika, foi uma das medidas a acabar com esses programas. E, e então fiquei sem planos. A minha mãe nessa altura tinha uma tinha tido uma uma operação estava com o joelho assim meio alchapado danificado e então hoje láva a minha mãe ao supermercado era aquelas coisas e então claro. um dia eu vim aqui embaixo mesmo aqui é o pai é o centro de emprego uhum. ela foi ali ao cabeleireiro e eu disse olha não estou aqui a fazer nada entretanto vou me escrever no centro de emprego coisa que nunca tinha feito tipo olha vou lá nunca se sabe Sim, o que, nunca que acontece sabe. na vida de e feito entre lá para me um senhor ah mas você respeita aqui formação e geografia mas eu não sei que blá, blá, blá. Espera aí, já vou fazer aqui um telefonema, não sei quantos, que está aqui um curso, um, curso, um estágio que você pode, não sei que mais, pai pronto, fui trabalhar para a Universidade da Madeira. Oh, isto é extremamente sem, raro, ter a planos, <risos> sem ter planos, sem nada, tipo, ela foi fantástica lá. Quando ela ouvi um geógrafo, foi se ai, ai eu amo geógrafos. <risos> não, não há geógrafos na Madeira. <risos> vai correr tudo bem, mas foi mesmo assim. Uh, tive sorte e trabalhei durante um ano uh, na Universidade de Madeira, uh, assistente de um, de um professor universitário, uh, e, e depois, pronto, conheci a mulher da vida, e da minha vida, e a, e a partir daí a música é aquela, estou aqui, tipo, foi, não foi ou seja, não foi uma decisão, tipo, vou para a Madeira para, de vez, foi, venho para aqui só para deixar as minhas coisas e, e o plano era ir para a Croácia. Ok. E depois foi esse tal programa que fecharam, não havia dinheiro, uhum. troca e tal, e depois, pá, vou ali ao centro de emprego e, e depois fico aqui um ano, conheço a Catarina, e olha, estou aqui. Muito <risos> bem, muito bem. Mas muito... no meio disto sempre para viajar, que é uma coisa que sim, eu acho sim, que é, é fundamental. é importante. Apesar de concordar 100% com o que a Ana Marta está a dizer, pá, temos que ser nós também, não podemos estar a nos queixar que não acontece, que, não sei o quê, que também todo acordo contigo acontece em de coisas. Muitos temos de estar com os olhos abertos e também é. ter um espírito uh, positivo. Uh, mas é fundamental para mim saber sair da madeira. Tipo, sim. sair, pá, nem, que seja sim, sair. Outros, nem que seja só ir a Lisboa, ali, isso. Ouve, nem, que seja 0%, 0%, nem que seja ir ao Porto Santo. E sim, tem que sair um bocadinho. Tipo, quebrar o cotidiano, a rotina, e depois, às vezes, para ver a Madeira, às vezes vê-se melhor ao longe. Não é? Ao longe, é verdade. É. Conhecemos melhor a ilha Será quando mal. saímos da... exato. E Quando tu estás a viajar, o que é que acontece? Qual é o clássico? Especialmente se estás a viajar sozinho. Quando entras alguém... De onde é que és? Ah, oh, Madeira. Ah, oh, I don't know, Madeira. Where, where is it? What, what's about... Uh, And e now tu in começas a explicar planet. às pessoas... <laughs> Sim, e... E tu tens de refletir o que é que há a tua ilha, que normalmente aqui não tens essa pergunta, não, não, não é? Mas não te é, vão é, é, perguntar aqui onde é que há a Madeira, não é? Pode haver um ou um outro aqui. Sim, sim, sim. sim. sim, sim. sim, sim. sim, sim. Madeira, I love Madeira, I've been there every, every year. mas com o Cristiano Ronaldo já já tem um. Cristiano Ronaldo. Mas de qualquer maneira, é sempre esse raciocínio de estares tu prova e fazer Bem, agora tenho que explicar este um espanhol, um francês, ou um chinês, whatever, o que é que é a Madeira também ajuda a. A ti, a compreenderes o que é a tua ilha. Completamente. Completamente. completamente. Ora bem, vamos passar a um joguinho. Acho que está na hora de passarmos a um joguinho. Um é o ano. Um aqui com o sistema um bocadinho. <risos> Não é um ano, o ano, nem o peixinho, nem o cassino, nem a bisca. Hum. Gosto muito de jogar a bisca. Não sei jogar. Mas vamos jogar. Um dia aqui na Lampada vamos jogar uma então. bisca. <risos> uh, o jogo chama-se Explica-Misto. Andei a vasculhar as tuas redes sociais e vi este retrato. Explica-me isto. O que é que é o Explica-me Isto? Explica-me Isto é um jogo. Um, portanto, eu fui às vossas redes sociais uh -huh. e fui buscar algumas fotos. Ui. Oi, ai, ai. E queremos explicação destas <risos> fotografias, ok? Não fica com moeda, tá está na neto, dá para falar, não é? Não é mais Sim. nesta perspectiva. Não sei. Ora bem, <risos> vamos começar a ler pelo Nuno. Obrigada. Eu vi. Não <risos> dá mais um gol, então. Para buscar eu encontrei esta fotografia e eu acho fantástica. Okay. Onde é que isto foi? Conheces a pessoa? Como é que abordaste a pessoa? Porque também o trabalho do fotógrafo de fotografar pessoas pela rua é também saber como abordá-las. Explica-nos como, é que foi, como foi. é que foi esta fotografia. Tirar foi refrescada. <risos> é uma boa fotografia. Sim, é eu já fotografia. não olhava para ela há algum fotografia. tempo. Um, e essa fotografia tatuagem, é boa. parte daqui, isso é a uh, uh, cena da paixão de Cristo nas costas dele. Wow. É ok, exato. Exatamente, é. e, e foi um, aquela corrida de canoas que fazem aqui. Na que sai aqui no do Arsenal, arsenal. No arsenal. Sim, exatamente. Sim, sim. Foi nesse o ano, não sei, mas foi no dia em que fazem isso. nessa essa corrida de canoas. E estava lá, e isso, era um, um dos, isso era um dos locals, nem sei se esse homem ainda vive por acaso. Curioso. Uh, eu forte. acho que já não, mas, enfim, posso estar enganado. E, ele um, estava lá como espectador e perguntei se podia tirar a fotografia. Portanto, não, não o conheço, não falamos, nem uhum. sequer disso, só ele, ele na boa. Estava lá com o seu speedo. <risos> a dar uns Exato, mergulhos, dá uns mergulhos. Apá, e acho que é uma cena muito aqui do, da zona velha do é. Funchal aqueles locais que estão ali uhum. no, no Arsenal uhum. eu acho piada ali a malta o pessoal todo tatuado não e, e não sei o E as tantas têm muito boas histórias. As tantas têm muito boas histórias. Provavelmente, sim. Uh, e essa tatuagem é impressionante. Só, uh, só chegaste a pedir a fotografia ao senhor não ficaste lá, deixaste-o lá, sua parte de espírito. Olha, era uma coisa que fazia mais do que faço agora. ainda ontem tive ao telefone uh, com o Rui Dantas, uh -huh. no nosso amigo sim, do Bigode. Sim, E ia, ia, ia, ia falar sobre isso, que é falta-me tempo às vezes para também... Uh, simplesmente agarrar na máquina e andar aí, sabes, tipo, sem compromisso pá, o que der deu sim, passear tiver. um bocadinho, não é? sim, e sem, sem aquela coisa do alúgico hoje, ou, apá, não, é, vai e olha é o que tiver, tipo, se tiver fixo, se encontrar hum. as pessoas estão, pá, se não tiveres de uma fotografia também está tudo ok, não. mas sem compromisso, é assim Sim, sim. É. sim. Uma vez por semana até faria bem. Tudo, toda a gente que anda na, fotografia, na área da fotografia fazer um bocado isso, ah, pois, não é? Eu... Vaguear aí é. um bocadinho. street fotografia fixe, com pessoas, eu adoro. Sim. Agora o tempo é que às vezes já se sabe, não é? Não. Não, não dá. Claro, é isso. Marta, tu já deves ter okay. visto ali de repente não vi... arqueologia, fotografia, uma terceira ninja. Clássico. <risos> Uma, é, uma claro. tartaruga ninja. Sim. Onde é que encontraste isto? Isto foi num trabalho... Isto uh... foi nas últimas escavações que eu participei, ali no Largo do Pelourinho, nos okay. prédios ali ao pé sim, do Largo do, do... E, pai, descobri, descobrimos imensos plásticos dos anos 90, tazos, uh, tartarugas ninja, tazos. uma ficha do Almirante Ras. Uh, okay. uh, <risos> e o tinha e também... que aconteceu a essas peças? Onde é que está? Isto é de Draco agora. É, é sério. Ficou com eles, pô. Ficaram com Inclusive... Mas a isto... Tartaruganeja já foi para a tua Algebra. A Toruganejo -te é esta. Parece ser o Leonardo, uma coisa assim ah, é não, é. Já não, o, já não é. o que é que ele tem na mão? Tem é. Um bastão, é. um bastão, é. um bastão. Um é o Donatella. É o Donatella. Dona Dona não, não sabem nada disto. Não, não, não, não precisa nada não um grande de um Não só chumbo Mas de plástico também, um carrinho de. Foi giro. Foi giro e depois também é aquela coisa de. Eu fotografei isso de propósito, não só porque por serem objetos da, da, da nossa infância, uhum. mas. ou adolescência, lá um, Mas para termos, termos consciência realmente que, que os plásticos duram uma eternidade. Isso, claro. um, tu, por acaso, não encontraste o Nokia amarelo 33 vezes? <risos> Já falámos de no Nokia. naquela zona. naquela sábado à noite. <risos> Vem cá mas foi isso. Não, mas fantástico, uh, estes artefactos não é? Uh, e também são este tipo de artefactos que podemos encontrar quando, enquanto estamos a vaguear por aí não é? Também. Tá e, e lá está isto de facto é uma, uma fotografia muito interessante uma tortura de ninja aqui E nós já é, estamos e... assim tantos anos é, após, somos pós medievais é, e e já encontramos plásticos. Quando estudei Arqueologia, estudamos todos os materiais, menos os plásticos. Então, claro. acho que, pois, é nova verdade. disciplina. É, é, os plásticos na Arqueologia. É verdade, é verdade. Eu tenho esta fotografia do Nuno, okay. uh, preto e branco. Uh, uma cabrinha. Oi uma cabrinha, um bode, não sei exatamente, numa porta uhum. uh, de uma casa, parece-me ser uma casa de pedra uhum. uh, lembras-te onde é que isto foi tirado? lembro quando... e Quando? e qual foi a tua, a tua reação quando viste a cabra aqui? Uh, isso, bem, uh, pronto, eu, uh, queria, eu adoro a, saber da, quem da é que faz a seleção destas <risos> fotografias. <risos> sou eu, sou eu, sou tudo eu <risos> sal, salta-me salta à vista e eu, eu preciso de explicações enfim, <risos> isso é na, na Serra da Malcata okay. uhum, e Malcata, não, mentira, desculpa. Um, ai. Enfim, o nome da serra específica. Na eu, Serra. Ai, é perto so, serra. de São Pedro do Sul, onde tem termas, a serra. É Malcata? Não, São Macário. São, serra de são Macário. Macário, exatamente. Ok. E, há, são e Macário. há umas aldeiazinhas que são com, construídas em xistos, é um, são, são, uh -huh. é um tipo de rocha. Um ok. Xisto, okay. E que tem, epá, tem umas tonalidades muito, muito, muito engraçadas e há umas aldeias que têm, um, além disso, um, os pastores com, com esse tipo de cabras. Uhum. E as cabras, nos dias uh, que vêm de inverno, são recolhidas... Uhum. E esse era o caso. E quando está assim a chover muito, ou isso, elas é metem-se assim gostadinhas yeah. à porta. E essa estava... isso ainda era uma altura que isso é, um... isso, isso é tipo, não é bem uma casa, é tipo mais um palheiro. Se bem Sim, que um palheiro é uma palheiro... coisa muito madeira, Se não outro tem um nome lá. Tem um degrauzinho aqui, mas Exato. parecia que era um degrauzinho. Não e na, ver a e nessa de serra lá. há lobos, há lobo ibérico. Okay. Então, volta e meia, há uma cabra ou outra que desaparece. É sacrificado. Que ainda, é, é, é sacrificado Foi a cabra que não conseguiu entrar então, no colher é, Então, isso, isso é uma fotografia de 2009, 2010 E preto e branco que Pritibranco, torna, torna, torna a fotografia mais impactante, na minha que opinião Sim, sim, sim uh, Nessa altura eu acho que eu fazia mais essa experiência do preto e branco é uma coisa que eu recentemente pá, é daquelas coisas, uma pessoa vai, vai vendo uhum. mutações agora, Tento ao máximo sempre explorar mais a cor. É mais difícil. É mais difícil, uhum. uh, por isso, não só por ser mais, quer dizer, tem a ver com o desafio, uhum. mas também porque acho que tens um, um leque de, de opções muito mais interessantes. Acho que o preto e branco é mais tem que ser é uma coisa muito particular, é muito, enquanto que as cores é, abrem-se uma... Outros, uh, outras camadas. Outras camadas, é uhum. isso mesmo. Muito bem, muito bem. Temos aqui outra da Ana Marta, portanto, igualmente uma fotografia, ah, que não, uma fotografia preta é e branca. É? Não é uma selfie, <risos> uh, não Isto um foi com aquelas, aquela máquina à minuta ou à minuto? É uma câmera à minuto, uh, que eu tinha, já, já vendi, uh, e sem Boa Santa foto. Cruz no... Casa da cultura. Okay. Eu diria que até isto, esta pedra até parece o caso do carvão, mas de facto não é. Não, é, na, é. em Santa Cruz. Uhum. Uhum, levámos a câmara para lá um evento, acho que era o Arraial de Santa Mar ou qualquer coisa assim do género. Uhum, e era um teste, uh, tínhamos que fazer sempre um teste antes, uh, apesar de usarmos fotó uh, fotómetro. Uh, uhum. Convinha sempre fazer um teste, então. Então fizeram um teste e... Há muitos autorretratos. Estás e... é, ali com um outfit muito fixo. Pois estás, pois estás. Muito para a época. <risos> Queres explicar à, à audiência que não está tão familiarizada com a, a câmera lá a a câmara, um a minuto como é que tudo funciona? É, é uma um... câmera, de facto, de grande porte, não é? Sim, é uma grande formato. É, era uma réplica de, de uma câmera de 1910 e hum, eram muito comuns no início do século no, nas praças e nos jardins. Nós tínhamos alguns fotógrafos no, no Jardim Municipal, em e Santa Cruz também, uhum. é, e é pronto, mais uma vez faz parte da democratização da, da fotografia. Fazer fotografia antigamente era muito caro uhum. é, e estes fotógrafos, se quisesses um, um, uma fotografia para o bilhete de identidade ou qualquer coisa assim do uhum. género, era possível ir ao jardim e fazer. Uhum. Uh, o processo consiste de, tens, em vez de ser filme, é papel fotográfico, uh, tiras a primeira fotografia que é o negativo, dentro da câmara tens revelador e fixador, uh, depois sai assim um braço e pões o um negativo, fotografas outra vez e, e tens o positivo. Oh, uau, wow, ok, não sabia então... que já tinha químicos, portanto, dentro da câmara. Ok, então, ok. Dez minutos tiras uma fotografia. Sim, exatamente. Portanto, é aquele, aquele clássico uh, fotógrafo, não é? Com aquela câmera assim muito grande, a é se meter debaixo do, do, é do, do lençol, não é? é isso. Um, para tirar a fotografia. E foi aí que surgiu o Olhem o Passarinho. Por que Olhem o Passarinho? A, por, a minha câmera tinha um passarinho. <risos> ah, então é por <risos> aí. Olhem o <risos> um passarinho. Olhem o passarinho. Mas onde é que está o passarinho? Uh, não, é tinha, tinha um... É um... Uh, o passarinho acho que teve vida a certa altura, <risos> o bico era de plástico, uma coisa um bocado estranha. Mas era para ajudar as crianças a, uh, a olharem para pa além. Muito bem, muito bem. É. E por falar em passarinhos tu és birdwatcher, não é? É verdade. Mas já vamos lá isso, tenho uma, pergunta, tenho uma pergunta sobre isso. Uh, a última fotografia que eu tenho aqui do Nuno é esta fotografia. Oi, o meu grande amigo. Exatamente, Olha, teu grande o nome amigo. dele. Teu grande isso amigo. Isso aqui estava a dizer que não percebo como é que há pessoas que não gostam do whisky. Qual é o nome do, do, do, do amigo? O nome do meu cão é whisky. <risos> whisky. Ah, Whisky! <risos> um brinde ao whisky, pá. <risos> Há Coisas que não acontecem por acaso. E o nome do meu cão é whisky, e isso foi na, na, na, na aquele, aquele estacionamento por baixo do, do hotel do. O CR7 ali na. não uhum, Antes uhum. de inaugurar. Ou seja, um dia ou dois antes de inaugurar, o estacionamento estava pronto, limpinho. Vem que sabes oh, oh. quando tens aqueles edifícios que a luz. está tudo direitinho, limpinho. Então para fotografar estava espetacular. E entraste então, lá dentro? Tinha lá assim, umas formas e tal, uns padrões. E eu estava aí com o meu, com o meu grande amigo, Pedro Souza. E ele é que. Ele é tirou essa fotografia. Essa fotografia <risos> não é minha. Ou seja, ele é que estava lá connosco. ele tirou-nos essa fotografia, o Pedro. Ou Está seja, muito especial esta fotografia. Está, e, <risos> <dez anos agora, risos> e é o Macão continua vivo, Macão, tu fez 10 anos agora e é um grande companheiro. E a Ana Marta também é uma dog person, também tens so, uh, E, tens e por acaso, o, o, meu tinha, o meu pai, nós tínhamos um, uma cadela e, um, e uma gata uh, que, em honra do whisky, uma era Vixi e outra era Wiki. Ah, é? já <risos> é, é brutal. Muito <risos> fixe. Johnny Walker está <risos> aqui. Essa está tá boa. De nada. Essa está é. boa. Eu tenho aqui uma fotografia, um tanto controversa, talvez, aqui da Ana Marta. Ai, ai, ai, ai, ai, eu E posso dizer a descrição, antes de, <risos> antes de mostrar a fotografia. É melhor beijo, mais um bocadinho. O melhor e mais barato teste de Covid é ir ao centro da cidade e conseguir cheirar os perfumes das mulheres. <risos> Por amor de Santa, não usem tudo no mesmo dia, deixem um pouco para o dia seguinte. Exato. A fotografia é esta. 100% de acordo. <risos> é verdade. Às vezes não uma é? pessoa. É fica verdade. Quase com Há pessoas que chequecas. deixam um. A fotografia não. A foto... Como Plante. fotografia não é nada, não é? É, uma... é a calçada portuguesa. A mensagem é que era o. A é. mensagem era o principal. <risos> é... <risos> Eu, eu sou alérgica a perfumes. Uh, incomoda me imenso. incenso e perfumes e essas coisas. E acho, acho mesmo ridícula a quantidade, quantidade de perfume que Só se usa. Banho, uh, é, e não deixem um bocadinho para o dia seguinte. deixem um bocadinho para o dia seguinte. Não, não há mal nenhum. Uh, e na altura, uh, na altura, ainda estamos na altura no, do, do, dos Covid, quando <risos> <risos> havia esta intensidade de textos, o meu teste era ir à cidade. Se eu conseguisse cheirar perfumes, está tudo, está, okay. está tudo bem. Está tudo bem. <risos> está tudo bem. É verdade, é verdade. Muito bem. Isto foi o Explica-Misto. Muito obrigado pelas explicações. Gostei de todas elas. Gostei de todas elas. Quanto mais um fotógrafo anda, mais inspiração o mesmo recebe. Sim. O andar é assim um. é um conceito mais subjetivo ou é andar a pé mesmo? Andar bem. a pé mesmo. Acho que sim, aplica-se. Aplicações andar é, é aquela coisa eu tive tive muitos amigos meus que quando não tinham carro andavam para todo o sítio e etc quando começaram a ter carro já não vão para nenhum modo sem o carro ah. uh, portanto o andar uh, faz faz bem portanto aos, aos criativos uh, uh, temos mais tempo para havia havia uma plataforma antes do quer dizer quem existe o Flickr Sim, uhum. sim, sim. Mas antes era... Sim. Antes do Instagram e do Facebook, antes disso Era tudo, o, o sítio para... Era. era, mostrar era o Flickr. Era e eu aí no Flickr, o meu nome perfil era fotografando andando. Uhum. Ah. Portanto, eu tinha essa coisa do, do andar e não sei E para casa é verdade. Estou a dizer, do carro... Perdeu-se um bocado. Uh, pá, olha... Uh, <risos> quando eu posso... Ainda tem de fazer, mas já, já, já peca voltando aquilo que eu estou a dizer. Falta tempo para poder só simplesmente agarrar na câmara e andar aí. Já experimentaram andar sozinhos no Funchal ou domingo? Sim, sim. sim, é, sim, especial. sim, sim. sim é especial. E o primeiro do ano excelente. Ixi, o primeiro <risos> do ano, ui. <risos> está tudo a dormir. De fato, é, quase, é tudo sujo também. É tudo sujo também. Muitas arraiaz, também, interessante. Sim, é. sim. A reais é tipo, é quase distópico, não é? É o depois, da, o depois do fim do mundo que tem acontecido. Isso, é? foi, isso foi uma das coisas mais espetaculares do Covid para mim, foi aquele silêncio. Oh, foi o, o não haver nada não no Funchal. Pá, houve uns dias que, mesmo naquele, não podia ir de casa, não, não é? Foi em abril ou em... Ou... Foi a primeira março, quarentena. para Março, abril, março, abril, março. abril, E eu vim ao já. Funchal na mesma Tipo, houve um dia que yeah, vim e yeah, enfim, já não dava mais. E opa, arrependo muito. Fiz umas fotografias, mas de não ter feito mais vídeo disso. Hum. Tipo os túneis ali da Cota 40. Para uh, aquela transição de que está sempre com barulho ali na, no, na Avenida do Mar. Para nada. A, Sim, ali o lido com, com os hotéis. Nada. Uh, e foi, foi interessante nessa altura que nós. Estamos habituados a turistas, de repente não há turistas. E depois quando apareciam turistas apareciam um extraterrestre. Sim, realmente aquela é. zona do Funchal, então devia ser mesmo. Nada, nada, nada. Mas eu, eu tinha, tinha eu... gaivotas a parar no meu passeiro e nunca paravam. Nunca é. paravam ali. Sim, estava tipo, na boa. Eu não tive uma gaivota que parou mesmo na minha janela do meu apartamento nessa altura okay. o que nunca mais aconteceu <risos> nunca mais aconteceu agora eu agora... aproveitei a, a a coisa de ser fotógrafa ter uma câmera tenho passo posso ir a de qualquer lado. <risos> é, é. é proibido sair de casa é proibido é é? fui sim, ao aeroporto fui ao hospital <risos> um, oh wow, okay. lembro-me também uh, isso, isso foi interessante ali às Vespas, fotografar as voespas, uhum, o Rito, uhum. o Porto, e, e quando parei o Mas nesta o carro, altura que estamos a... Sim, nesta altura, é aquele cliché de, de a, a cidade vazia, mas parei o carro ali em frente às voespas para fotografar as Vespas e, o, e o, os, os portos, uhum. é, pá, e sai do carro, vejo uma senhora bem vestida assim ao longe, com umas com com crianças, uns gajos atrás, e... E depois quando sai, vejo com a câmera, vejo que ela fica assim um bocado à rasca o telefone. Pronto. Depois só quando estava perto que percebi quem era, era a Georgina. Um, ah, do Ronaldo. Do Ronaldo. Ah, e, um, pensava que era uma paparazzi. Ela paparazzi. Pensava, e eu fiquei... Eu, eu, eu, eu, o primeiro pensamento foi pá, eu não sou paparazzi, sou contra sim, isso, sim, não sim, vou sim, fotografar. Claro, mas uh, tiraste a foto mesmo. Não tirei, Muito não brincado, tirei. Tirar isso. Uh, e fiquei naquela, pá, uh, uh, a rapariga se calhar tá, ficou à rasca de ver aqui uma, uh, uma câmera. Ou... Sim, sim, sim. Uh, mas não, ela depois parou mais um bocadinho e eu percebi que ela queria ser fotografada. <risos> A não sério? fotografei, eu a senti sério. isso e, e lembrei-me logo pensei logo no, no título a Georgina foi à quarentena e tal pá, não vou entrar nessa passado dois ou três dias alguém apanhou e o título era aquele que eu estava a pensar mas a para era... ela estar quase a pousar ela já estava um bocado à espera que isso acontecesse é, pá, parece há pessoas que precisam disso não é? que sim sim vivem sim, sim. Disso, as é? revistas cor-de-rosa mas sim, sim. eu, ah, eu lembro-me no, isso. Isso. Lembro é. no Porto Santo uns anos atrás em junho que é na altura que foram os, os jogadores da bola, estava ali no, no pé na água e estava o, o saprinho. A é sério, então, nessa é altura? O engenho. Não sabia. É. É. <risos> é. É. É. Sempre vão saber quando é que os é. jogadores é. da bola Mas eu não tenho, <risos> eu não tenho mesmo jeito nenhum para para a E estavam, pá, já não me lembro quem, quem eram, mas eram conhecidos. E eu fui perguntar a um deles que vem ao balcão. Falei, pá, vocês importam se que eu tiro uma fotografia? Pá, se não te importas, preferia que, que, não. que não na boa okay, yeah. e depois agradeceu tipo, pá, é a primeira vez que um fotógrafo uh, respeita, dentro, respeita respeita a privacidade uh, <risos> <risos> se fosse o Ronaldo a fazer uma agenalha Talvez, não é? Mas sim. aí ganhava dinheiro, a sério. Um menino dor da madeira a fazer as deira. Hum. Não, não, não, não, mas mesmo assim, não. Vai contra a minha religião. Claro, claro que <risos> sim, claro que sim. Vamos mais a, a fundo nos vossos projetos uh, profissionais. Uh, Sterna, Sterna é um conjunto, é, é, é uma espécie de ave marinha... É o garajau. É o garajau, é o nome científico. O nome científico do garajau é Sterna Exato. E, e de contra também ao facto de seres bird watcher. porque o fascínio com as aves? Porque não. Porque, porque não, não, é verdade. É, eu, eu, tenho, eu tenho... E são os modelos mais exigentes, às vezes, de, não exigentes, mas mais difíceis de capturar. Não é? Sim, mas aí, uh, sim, sim, eu adoro esse desafio, mas uh, o fascínio uh, pelas aves em particular, mas pelo mundo natural em geral, uhum. é, uh, acho que é, é tal coisa. e digo isto a várias pessoas quando me perguntam isso, como é que tu sabes e porque é que tu estás, estás sempre a reparar nestas coisas, não sei o Eu acho que isso é o que mantém-me saudável mentalmente, porque... Se nós pensarmos que a maior parte das nossas conversas é sobre pessoas, uhum, uhum, uhum. Pá, eu tento fugir muito a isso uh, no meu dia-a-dia, -dia, que é, pá, há tanta coisa porreira a nossa volta, a crescer e a acontecer, e se eu vou estar sempre a reparar num, num, num, nos da nossa, do nosso clã, da nossa espécie, <risos> pá, vou atrofiar. Então, pá, adoro ver, uh, adoro aprender tudo sobre uh, animais, etc., e as aves. Porque eu já desde miúdo, um dos meus sonhos era voar. Tipo, sempre, apá, acho que isso é a, a coisa que eu mais invejo. Quando vejo de repente assim um pombo levantar o. se ele vai embora ou uma gaivota wow. e fico, fô, andar agora também ter que pensar. Não fosto tão facilmente dos problemas todos. Sim. A, Pá, a mas é, é, é E depois voar, voar deve ser brutal. Deve mas ser faz brutal. os abrigos e pões os. Não chega a esse ponto. Não. Lá está, por causa da dificuldade. Ou seja, tipo, também. vou andando, vais, fiz, vi. Okay. Estás a ver? É um yeah. birdwatcher, birdwatcher. É Meu port parte dos birdwatchers, é isso, é observação vem, a aprender tipo, um bocado sobre os comportamentos assim, assim, pois já o mesmo fotógrafo devia salvar mas é isso, sim, já começas okay. a entrar uh, para já, em termos também de equipamentos e não sei o que começas a... Eu uh... experimentei não um Alentejo fazer isso é e pôr os, é os top, sons e ficas, ficas umas horas ali. Ah, <risos> um é um trabalho de paciência também. É um trabalho de paciência, mas é fascinante. Não, brutal, brutal. Tu vês o... Yeah. o comportamento mesmo dava a acontecer ali à tua frente. Ah, pai, tu tens uma é. selvagem. E quando eu digo isto, eu estou mesmo um bocado também a puxar, seja lá para quem for que está a ouvir, para também fazer esse exercício. Vais a pé, do... imagina, vives ali no, Não sei, no campo da barca e vais a pé até ao... o outro lado da cidade. Uhum. Pá, repara se no topo dos prédios tem uns vasos que estão a dar flores ou se tem algum passarinho na árvore que está a fazer o ninho. Não sei o que, e tu começas a ganhar essas rotinas, dás por e já não estás a olhar para o, Já não estás a levar com o perfume. <risos> <que> é, <risos> já não estás a levar com <risos> tá, tá, tá, as atrofias, com os apitos, com as coisas e com os... Estás na telizuna, tá, Mas as ali tá a vacinas tá tipo, ficando, que sim. são a primavera, à parceira, e quais são por nós, porque senão isto, nós andamos só aqui sim, nos sim. fecheiros, meio atrofiados. Eu preciso de esse fascínio pelas aves. Eu tive 18 dias nas selvagens e, e já percebo as cangarras. Top, gagarras, top, é, top. É, é, é, é, é espetacular. Porque porque é, final de tarde lá é uma coisa já que. Tu... <risos> ah, já tenho saudades. Já tenho saudades. As selvagens. Mas as cangarras sinto... fazem toda a diferença. Fazia mesmo toda a diferença. Há um projeto, se calhar que o lá bater isto. Oh, uau! Oh. Né? E queria voltar lá oh, para vez também. <risos> é, é Olha, eu quando voltei das selvagens <risos> em 2005, eu estive lá um mês, assim que cheguei aqui. Juro a primeira. que eu vens com o navio da, Sim, da, da, um, da Marinha. Exatamente, exatamente. Quando estou a chegar ao Funchal e.. Juro, ah, foi mesmo tipo, não acredito, já acabou. E o pessoal que veio tipo, ter comigo ao Porto, tipo, é um ex nas selvagens, como é que é? Vamos. E ainda por cima, assim, foi num sábado à noite que chegámos, ou seja, na altura, tudo tá e assim. o <risos> mesmo. Não, oh, não, não, não não, não, não, não, não, sim. não acredito. Portanto, pá, enfim. Se muito nesses sítios. Muito especial, that's mesmo, that's mesmo that's muito that's especial. Sterna também é o nome do teu projeto audiovisual, sim. não sim, é? Sim. Da tua empresa. Uhum. Fala-me um bocadinho disso. Fala-me como é que começou, uh... portanto, esta vontade de fazer, portanto, sair do mundo do freelancing para também uh, criar a tua própria empresa. Sim, eu senti essa necessidade porque não só várias pessoas também diziam, mas pá, acho que tens de fazer o teu projeto não sei o quê, porque eu já tinha tido. Uh, um projeto não sozinho, que comecei com, com outros dois amigos, que era o Oito. O 8, exatamente. Uhum. E depois acabou, e depois fiquei assim um, um bocado ali, tipo, à deriva, se fazia ou se não fazia. Depois, como já tinha. Pá, conheço muita gente nesta área, não sei quê, tinha sempre arranjava sempre trabalho, arranjava. Pois olha, vou manter-me agora assim, trabalhando independente, Recibos Verdes por enquanto, está-se bem, não sei o uhum. quê. Pá, depois chegou aquela altura, começaram a ver feedback muita gente. Ah, Você criar, assim. Ah, e eu também a pensar e criar a minha identidade e ter uma, uma marca minha e criar a empresa. E, apá, olha, isto é como tudo na vida, se correu mal, fecho e, e vou para outra outra. Mas já <risos> é assim, está a começar bem. Claro que foi só lançado agora, no, no final de do 2021, mas a ideia já vinha há um ano e tal, só para fazer logo... E pensar e no nome usar. da marca, pois, já foi um, já tinha tido outro nome, e, e, tipo, pensei em monte de coisas, mas agora acertou, logo também, impecável, fazer site é outra, trabalhar, uhum. tipo as pessoas, claro. quem sabe sabe, quem não sabe não tem noção mesmo do trabalho que é para fazer estas é coisas, verdade. mas, mas é a parte burocrática de criação de empresa e não sei o que, pá... Tipo, conceitos de contabilidade, assim, nunca saber nada disso, mas tem que aprender, não é? Sim, sim, tens que aprender, lá está. Uh... Mas queres ser criativo, portanto... Exatamente, o que, o que eu quero Exato. é ligar a câmera, a coisa e trabalhar, só que, pá, tem que aprender este lado também. Claro, é verdade. Faz parte. Faz parte, é isso mesmo. Ana Marta, hum, o teu projeto foto arquivista, sim. que eu acho muito fascinante, que é pegar nas fotografias... Uh, vocês fazem vários, vários uh, serviços, mas uhum. um dos, um dos uh, motos, um dos vossos motos é pegar portanto, no espólio fotográfico das famílias e organizar lo digitalizá-lo, recuperá-lo. Exato. F e isto tudo começou no Start Now, certo? É, é, começou antes, já venho a trabalhar no site e no nome e na, nessas coisas todas já, já um bocado antes, já na Inglaterra até. Oh, uau, wow, ok. É, é, sim, é muito eu muito tempo. servia à mesa, mas chegava a casa e tinha que <risos> <Foto -artivista, risos> limpar um bocadinho <risos> a cabeça. Um, e depois, pronto, este, este interesse da conservação e restauro e as fotografias antigas e descobri uma associação no, nos Estados Unidos que são da Photo Managers, na altura eram na um, members, exatamente. Um, organizadores pessoais, qualquer coisa assim, de fotografias e, e, e de facto é, é um nicho e é um, eu acho que, que é super importante. Toda a gente produz imensas fotografias, é, mas não a organizam, não fazem backups, não partilham de forma adequada e o que é que eu quero dizer com isto? É, partilhar e fazer backups nas redes sociais não é uma boa ideia posso, e há mais posso. atrás o pessoal ficou assim meio à rasca quando o Facebook veio abaixo. <risos> é, para além disso, perdem qualidade é, e depois já ninguém imprime as fotografias, ou imprime-se pouco. É, o que o mercado oferece é quase tudo a mesma coisa, são aqueles álbuns digitais que eu sinceramente não gosto. O que nós estamos a oferecer são mais ligados aos fotolivros sim, um, sim, sim. e são feitos em Paris com amor. <risos> Mesmo de forma a que uh, os familiares possam estar todos juntos e que possam Estar ao mesmo tempo a recordar e a, e a passar as páginas e fazer algo físico. Antes dos divórcios <risos> e das mortes, <risos> convém, convém pensarmos nestas coisas porque é o nosso património e a nossa história. Se houver é, um incêndio ou uma inundação, uh, geralmente a primeira coisa que pensamos são as fotografias. Uhum. E as pessoas ou guardam nos sótons ou nas caves, que são os piores sítios para guardar ou fotografias. Ou nem sabem onde é que está guardado, ou que isso, é o pior, às uh, vezes. Um, Pá, e, e porque é que só um elemento da família que tem tem acesso às fotografias, não é? Uhum. Um, nós ainda temos fotografias de família impressas e os álbuns um, e as crianças hoje em dia, se nós não tivermos esse cuidado, uh, qualquer dia estamos adultos sem sem câmaras fotográficas, sem sem sem, sem fotografias de quando éramos pequenos, já um, até se fala na digital dark age um, Produzimos, somos a geração que mais produz fotografias, mas também é com mais parte de fotografias. E, e é um bocado assustador. Uh, para além do lixo, que eu chamo lixo eletrónico, sim, uh, sim. são não sei quantas mil fotografias de uma coisa. Pá, Apaguem fotografias, cuidado com o dedo, não é? Não, não teres oit... ah. 80 fotografias da mesma coisa, tiram uma ou duas. Sim, mas apaga <risos> exato, os duplicados. Isto também é um grande problema. Também. Os telefones estão cheios e cheios e cheios de duplicados, exato. E depois fazes os duplicados dos duplicados. <risos> tu... Eu vi isso na rádio ontem que de, desde 2015 até agora o número de. Agora, como, como é que era? Não é. É zigabytes? Uhum. Que, que já é, não sei quantos terabytes yeah. vezes. Rapaz, ah, portanto, acima do é terabyte é o pentabyte. Mas então, este é com z, acho com que é zigabyte ou zigabyte. Sim, é, é, é, é, é tipo, mas, não sei, são o sim, sim, sim, sim. Mas está é, 15 vezes mais, zé <risos> <risos> de não sei quantos bytes. <risos> Do que em 2015, ou seja, a quantidade de, de, de, de, de lixo, de certeza, não pode a ser aumentar. grande coisa e a tendência é sempre aumentar. E essa ideia que é yes. fantástica e fiz, fiz, fiz um trabalho trabalho, estou ainda produzindo está a, produzir, não a fazer totalmente que dá um monte de trabalho só na minha família comprei um, um daqueles. Okay. Debson, é que o mesmo os sim. os slides... É, é, exatamente, os... Sim, Enfim, sim. Mesmo para negativos. Os negativos também, e estou a recuperar. Bem, brutal. E esse trabalho é, é, é, é, é, mágico, é trabalho É mágico. É, é, e é e uma organizar. grande ideia, porque acho que há de, tem um monte de potencial disso. E, e, e dentro da organização, tu, tu pensas, quando pensas numa imagem que tiraste, nunca pensas no ano em que tiraste, ou na data. e claro. E, e no, no telemóvel, no foto, no, no Photos, o que Tem Está sempre organizado cronologicamente, mas tu, quando pensas numa imagem, pensas por temas. Uhum. É, e há formas de, de pôr keywords, metadados, para, para ser, ser uma coisa rápida. Não ser aquela, ah, aquela fotografia que eu tirei, um aniversário, não sei o quê. E estás à procura, entretanto, Pá, esquece, não, não vou estar a procurar isto. <risos> e há formas de, de pronto, fazer isso. E... Isso é. é. Poi, é. Muito e difícil. para além das, é das fotografias uh, físicas, não é? Que, que até duram mais tempo do que as digitais. Sim, acho que aí uhum. há um. Pá, é... eu, este, este, este trabalho estou a recuperar, graças à minha mãe, que ela é que trava mais -me fotografias. Uhum. meu pai também, mas a minha mãe. Pá, cenas brutais. Tipo, recuperei a fita de casamento deles, que era oh, super wow. 8. Está brutal. Nossa, <risos> ó, a pinta da malta, na altura, isto foi tipo na Holanda, que casaram, assim, está <risos> uma cena muito um, pá É isso. É o, o medo. e conheço uma pessoa que a casa ardeu. A primeira coisa, Ixi, isso é verdade. É a primeira coisa são as fotografias. Logo a seguir é isso. e tenho tudo organizadinho em discos. Dupliquei tudo. Bacapes, tenho discos tá numa bom, casa antes. e tenho discos noutra. Epá, as duas não me vordo, assim. <risos> Era muito azar, mas não vai acontecer. Não vai, não. Também já Nenhuma. perdi fotografias. Já, já diz, perdi. Diz. Eu também já perdi fotografias, de, mas aprendi, não é? O que é com parece. discos? Está com discos, de várias formas. Aliás, se calhar foi por causa disso também que não. surgem as também. ideias. Também. Pois é verdade. Pois, é verdade. Depois de ter acontecido isso, ah. é pá, imagina, as pessoas que, que acontecem isto o tempo inteiro. Porque não ter um é serviço que, de facto, que faça com que se consiga, não só organizar todas as fotografias, mas também, pá, partilhar. Se, las uh, uh, Portanto, vocês têm três pontos muito, muito fortes, que é organizar, preservar e partilhar. Exato. Este é o vosso objetivo. Estava-me é. é, a lembrar agora, um divórcio, por exemplo, eu, eu tive acesso a só umas, umas fotografias de um amigo meu, <coughs> uh, do primeiro casamento da mãe, é super engraçado, porque... Aparece a noiva, mas depois aparece o cortezinho. Oh. <risos> Clássico. Eu não tenho fotografias. Fotos Sim. E... sim. Por isso, fotografias de, de com casamentos e isso. não não noivo um bocadinho ao lado, just in case. Por acaso tens noção de qual foi a fotografia mais antiga que tiveste nas mãos ou que recuperaste digitalmente? Que alguém chegou ao teu lado e disse, epá, tenho esta fotografia, tens é... alguma noção? Eu, eu de vez em quando trabalho com, com o arquivo regional e, e pronto, uhum. ok, essas devem ser as mais antigas com que trabalhei, é, que são Cláudios Úmidos, é, é, sei lá, tem tantas, eu tenho uma da minha bisavó, estou-me a lembrar, deve ser uma das mais antigas que tenho. É. Sim, há, de, há de tudo. Há de tudo. Há de há de tudo. tudo. Desde de o tudo. século XIX existe muita coisa. É, existe muita Fotografias de, de identidade, não é? Aquelas que também sim. são engraçadas. É um mundo. É um mundo. É um mundo. É. Para terminarmos a nossa conversa, vamos fazer mais um joguinho. Okay. Vamos right. fazer um joguinho. E desta vez vai ser um jogo que inventamos especificamente para esta temporada: É o Fazias ou Não Fazias. <risos> Espera, fazer? Mas vamos fazer coisas agora? Não, eu vou mostrar fotografias de uhum. pessoas, personalidades conhecidas no mundo, uhum. só que com o sexo alterado. E vocês olham para elas e diziam ah! Fazia! Ah, fazia! <risos> fazia isso. Vamos a isso! Vamos a Essa espera, essa ideia também é Quem é que é, é, é o criativo aqui? Epá, somos fazia. todos! somos okay, todos Aqui okay, no Estúdio okay, 21 okay. somos todos criativos! Agora, ok, vamos off the valer. record, depois vamos ver. Isto é um bocado <risos> um estranho, mas vamos a isto! Foi o Alex! A tá prim Primeira pessoa que temos aqui é a Stephanie Spielberg. <risos> Stephanie Spielberg é muito bom! <risos> Portanto, Steven Spielberg, imagina mulher! <risos> fazia ou não fazia mas, mas fazer o, não fazer o que epá, é pá é bonita não é bonita não é bonito. fazia, uma, é bonito. Fotografia. fazia uma fotografia usava não, não como jantava modelo fora, jantava estava olha... fora fazia. tinha uma conversa ou não fazia <risos> ou não fazia fazia um penteado é pá Stephanie aqui está ah. pronto está loura tá. fazia uma massagem nos pés Esse... ah. não nos pés não nos pés não é ah, pá Iamos tomar um copo, não é? Sim, conhecemos. melhor. Vamos ir lá. Vamos ir lá. <risos> é, é Esta ideia dá muito <risos> <desculpa. risos> um uh, Temos o Freddy Callow. Oh. <fazos> Freddy? Freddy, oh, okay, Freddy okay, Callow. Frida Callow. Ah, ok. Fred. Olha. Olha. Olha, Andréia fazia o Freddy Callow. Fazia? Freddy Callow. É ser levado para casa. Está <risos> <risos> bom, está bom. Tá bom. Like. Temos a... Uh, da vida... Não, em primeiro lugar temos o Amélio Rodrigues. Amélio Rodrigues. O Máulio Snow um O Máulio Rodrigues. O Máulio John... Rodrigues. Com bolinhos. <Não> é. <risos> John Snow com lápis nos olhos. Ah, Rimam nos olhos. Um, uh... A Snow. Também. Ah. Ah. A Snow. Snow. Não fazia. Não, não fazia. Acho que não. Não. Está um bocado estranho. Está um bocado estranho. Está tá tá creepy. E para finalizar, vamos. A Davida Attenborough, quando era mais nova. David Attenborough, quando era mais nova. Photoshop. chapéu. Fazia, na aqui. boa. A Davida Attenborough, está uh, tá um, tá um chuchu. Pronto, isto foi um jogo muito estranho, mas foi o que fazia uma assim. coisa Antes de nós, então, terminarmos como deve -te ser, vocês querem dizer mais alguma coisa sobre os vossos projetos? Uh, uh, portanto, a Ceterna, tu fazes casamentos, fazes commercials, uh, fazes também sessões fotográficas, documentários. O que é que podes dizer lá para casa uh, sobre o, o que Não vocês é fazem lá funny. na Ceterna? Isto é um plego, estejam é um à vontade para, portanto, venderem o vosso projeto. Ah, sim, uh, se tiverem uh, dificuldades em, por exemplo, em... Em, através de, de criar uma imagem uma identidade uh, seja com os vídeos ou até fotografia, mas principalmente também vídeo pá, podem, podem visitar o nosso site cernavisuals.com uh, uh, ou o Instagram ou Facebook, essas redes sociais todas, claro. é isso, tem lá os contatos e uh, uh, sempre sempre uh, uh, uh, um dos lemas para mim a trabalhar é estar sempre bem disposto e, e, e positivo. Uh, senão esquece, não vale a pena. E, portanto, é isso que importa, não é? é, é, é essa é a a mensagem. Importa. Muito bem. Uma salva para você. E a fotoarquivista? É fotoarquivista.pt podem... <risos> podem consultar o, o site e o blog um, e as redes sociais também e se quiserem organizar as fotografias, digitalizar, Milagres no Photoshop, também fazemos, impressões de livros e impressões... Um... Não é para meter as pessoas mais novas, atenção, nem Sim. mais magras, Não, é uma história. Uh, mas, uh, e uma coisa da, da, da foto arquivista, nós, nós estamos sediados, uh, a base é aqui na Madeira, uh, mas na mesma altura que eu entrei nesta associação, uh, entrou uma amiga minha em São Paulo, então temos um polo em São Paulo, outro em Laria. Uh, os milagres são feitos na Ucrânia uh, e gente também em Lisboa. Uh, então, pronto, não estamos só na Madeira e... É internacional. É internacional. Muito bem. Monsalva, e o nosso patrocinador desta temporada tem uma prenda para vocês, um okay. lequezinho Isto está a querer dizer verão vem depressa oh, ah, uh, J&B Botânico tem estes abanicos portanto estejam à vontade para <risos> <Obrigado>. uh, quando <risos> chegar ao verão que aqui na Madeira fica muito quente e como vocês podem ver até tu com esta camisa a dizer verão vem depressa uh, muito obrigado mais <risos> uma Obrigada. vez obrigado, obrigado pela conversa, foi muito interessante e até à próxima Temos tempo, relampada Uhul! -huh, tá feito!